Nós vamos conversar a respeito dos pássaros. Antigamente, os passarinhos, eles perseguiam muito a lavoura, o arroz, o feijão, o milho. E nisso, nós perseguíamos eles também. Pegava eles na visgueira, pegava o estilíngue e corria com eles. Na arapuca, no meio do brejo de arroz. tu nós assa patativa e Pinta Silva, também o Papa Capim, que era muito bonzinho para cantar, e nós prendia. Depois nós levávamos para o Lençóis, levávamos para a Palmeira, vendia, fazia algumas moedas, fazia alguns trocados A gente precisava, tinha necessidade de, de dinheiro, e por isso eles também nos ajudavam, porque eles iam comer arroz, e nós achávamos ele lá no, no fácil. Nós pegávamos o ciote do Priquita e amansava, vendia também, e nisso era... Uma benção nesse tempo, porque tudo nos ajudava, assim. O bichinho precisa de viver, que nós prendíamos os que cantavam bonito, de modo poder vender, e o povo comprava os que cantavam bonito também. E agora nós assávamos aqueles maiores, mais malignos, que arrancavam o arroz e o milho. Nós pegávamos e assávamos. Comia com farinha. Eu gosto de trabalhar, porque minha profissão é lavrador. Mas fiquei doente. Pessoa de 78 anos não pode mais estar capinando, estar tá trabalhando em lavoura. Pedi a Deus um dom para que assim eu pudesse grandear umas moedas certas horas. Porque eu não queria ficar assim, sem trabalhar. E também é bom trabalhar porque a mente desocupada diz os velhos, mais antigos do que eu, que é a oficina do, do inimigo. Peguei os primeiros pedacinhos de pano, comecei a costurar, fez um uns, que uns, não estava bem bonito. Daí nisso peguei o arame também e fui, fui, mas e os pés? Daí me arrumaram dois alicates, que eu cortava até com uma faca. Daí chegou um pessoal do lá de Salvador e viu. Foi eu assim, disse, quem faz isso? Eu falei, é eu. Não vende não, seu divo. Diga, ah, eu não acho, quem compra? As donas falaram. Dá o preço que nós compra. Eu dei o preço. A Beija-Flor era um real. Depois disso, novamente, foi subindo o preço. Os outros passarinhos, eu dei o preço de, de, de dois, de dois e de cinquenta por aí. E foi indo assim até hoje a Beija-Flor é cinco real. Eles nem, elas nem falavam, ah, mas é seu trabalho. Eu digo. eu digo, não, mas está feito porque eu não tenho material. Ah, vou trazer material para o senhor. Logo no começo trouxe muita coisa bonita, e até hoje, de vez em quando, chega coisa aí para mim. Mas com tudo isso, o povo está gostando, porque fica bonitinho. E aí agora ficou bom para mim, porque Deus me deu esse dom, não fazer não só o passarinho, mas o mocó, que na serra tem o mocó, tem a paca, tem o veado, tem todas as coisas. Também a raposa, que é, que é da mesma família do cachorro, só é um animal brabo, a raposa é um cachorro brabo. Naquelas matas tem isso tudo. E tudo isso eu já comi. Por isso, eu estou aqui para divertir e, ao mesmo tempo, também vender.